Salve! Eu sou Marco Querini, e eu vou falar sobre um tema que certamente vocês devem estar ligados. Nesse final de semana passado, o mundo sofreu um grande ataque terrorista cibernético. Milhões de máquinas, apesar de falarem que foram apenas milhares, foram contaminadas por um tipo de vírus que ele pegava os dados, simplesmente criptografava essa informação e pedia um resgate pra, por essa informação. Só que o que, que acontece? Se uma pessoa já teve um pensamento de mal, no sentido de lesar outros, fazendo com que informações vitais fossem sequestradas, você pensa realmente que se você pagar o resgate por essa solicitação, esse ser que tem esse tipo de pensamento vai lhe realmente dar a chave que vai descriptografar as informações e fazer você ter acesso aos dados que você tinha antes? Muito difícil. Então, o que aconteceu foi que existe um programa, um tipo de ataque, que faz esse tipo de criptografia, e que tem o nome de WannaCry. É, isso mesmo. É o desejo de chorar, porque as pessoas ficam desesperadas quando veem que todo o seu histórico de trabalho, de pesquisa, de repente foi sequestrado e não tem mais acesso a essas informações. Muitos de nós, por vezes a gente sempre confia no acaso. A gente pensa que nunca vai acontecer nada conosco, assim como na saúde. Então, nessa parte de informática, também, muitas vezes, a gente alega que a gente tem desconhecimento. E, por conta de ter o desconhecimento, a gente não toma as ações necessárias. E, nesse vídeo, eu vou falar duas coisas importantes. Porque o meu canal está relacionado ao fortalecimento do mindset, da mentalidade, assim como dicas de empreendedorismo. Mas, como eu sou especialista nessa área de integração, Além de ser empresário, além de ser escritor, além de ter outras atividades, ser estudante de Logosofia, eu não podia deixar de trazer o meu expertise, o meu conhecimento para ajudar as pessoas. Primeiro ponto que é importante, que eu vou falar, está relacionado com a característica do ser humano. Vocês vejam, esse ser que fez esse ataque, ele tem um tipo de pensamento, ou o tipo de pensamento que controlou a vontade dele fez com que, de alguma forma, ele prejudicasse milhões de pessoas. Talvez ele quisesse aparecer na imprensa como a pessoa que parou o mundo, ou a pessoa que causou um grande dano. Simplesmente, mesmo que ninguém saiba quem ele é, mas que ele, por vontade, saiba que ele foi o causador. E isso enche o ego dele, faça com que ele se sinta poderoso, que ele se sinta superior aos demais. Então, por detrás dessa ação, tem um pensamento de vaidade. Então, vocês vejam, um único ser, talvez, se for o caso, pode ser que seja um único ou pode ser que sejam vários, mas vamos supor que seja um único ser. Um único ser que tem esse pensamento de vaidade, ele foi suficiente para causar dano a milhões de pessoas. Eu digo milhões porque, apesar de falarem que foram milhares de computadores, muitas pessoas, depois eu fiquei sabendo, foram afetadas. Então, essa estatística normalmente está falha. No meu entender, ela está falha. Foram mais pessoas do que a gente possa imaginar. O outro ponto extremamente pesado e negativo é que hospitais pararam de trabalhar, cirurgias deixaram de ser feitas e certamente pessoas morreram porque simplesmente não tinham os equipamentos ou não tinham os dados necessários para que essas cirurgias ocorressem. Então eu pergunto qual a responsabilidade que vai ficar gravada na herança desse ser que fez esse mal à humanidade. Muitas vezes a gente critica as pessoas. A gente faz um julgamento nas, em relação às pessoas. Talvez nesse exato instante você esteja julgando o que eu estou falando. Tudo bem, é normal. A questão é o tipo de crítica que a gente faz, é o tipo de pensamento que a gente desenvolve nas nossas mentes, se ele é no intuito de fazer algo para o bem, ajudar o próximo, ou se simplesmente é uma crítica apenas por crítica, um pensamento negativo uma frequência negativa que a gente está irradiando para o mundo, para o universo. Então a gente tem que estar atento a quais pensamentos nós albergamos dentro da nossa mente. Quais são os verdadeiros sentimentos que nós estamos pulsando no nosso coração em relação às pessoas que estão no nosso entorno. Isso é muito importante. Porque da mesma forma que um vírus é lançado numa rede de computadores e contamina vários computadores, nós, nossas ações também contaminam outras pessoas quando a imprensa fala sobre temas negativos de destruição de guerra de corrupção na realidade ela está passando um alarmismo negativo de um sentimento que não faz bem a nenhum tipo de ser humano tá errado ela fazer a divulgação não não tá errado mas o que cabe a nós talvez seja nós sermos mais participantes mais atuantes, mais atento à qualidade dos nossos pensamentos, para que não contaminemos nem nossa mente, nem nossos sentimentos, o no nosso coração, porque de alguma forma nós também irradiamos através das nossas ações, através das nossas palavras, o que pensamos e o que sentimos. E isso influencia as pessoas que estão próximas e depois as outras pessoas, e isso é um efeito cascata. O outro ponto que eu quero falar com você está relacionado à parte de tecnologia. Existem tecnologias que, se utilizadas, em um caso desse tipo de ataque, fariam com que você estivesse seguro, porque você teria uma cópia, você teria, vamos dizer assim, um banco de informações que salvaguardam contra esse tipo de ataque. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, maior número de pessoas, eu tenho certeza que quanto mais pessoas desenvolverem uma mente mais forte, mais resiliente e com a capacidade de se doar em amor, mais rápido a gente tem a capacidade de transformar a nossa realidade, a realidade das pessoas que a gente ama e de construir um mundo que possa ser muito melhor. Deixa aqui seu comentário de como você está criando as suas defesas, de quais são as ações que você está fazendo para não se contaminar. E se você está tendo alguma dificuldade também em relação a como proteger a sua mente, deixe aqui também seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Porque, afinal, se a gente não faz nada, o mal já está ganhando essa guerra. Então, compete a nós sair de cima do muro e começar a arregaçar as mangas e fazer o bem. Além disso, eu estou lançando o Cérebro Harmônico que são frequências que têm a habilidade de sincronizar as ondas cerebrais, de forma que a gente possa não só potencializar os nossos resultados, como causar uma aceleração nessas transformações internas. Conto com você espero você no próximo vídeo. Forte abraço e sucesso!